Você está ouvindo o audiolivro O Caminho Oculto, uma obra mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito Veneranda. Capítulo 12 Zé Macaco Fim do almoço, sob o olhar materno que revelava enorme preocupação, Leonardo tomou a pasta de livros e cadernos, pondo-se a caminho da escola. O sítio de seus pais localizava-se nas imediações de grande cidade e o nosso amigo, durante o trajeto, num quilômetro da estrada marginada de grandes árvores, ia pensando consigo mesmo. Como receberei os sinais do caminho para o céu? Em breves minutos, penetrava as ruas bem tratadas, onde outras crianças, não menos descuidadas, uniram-se a ele rumando para o grupo escolar. Aproximava-se do estabelecimento de ensino, junto de três companheiros, quando avistou o pobre homem esfarrapado, catando papéis velhos. — Quem é aquele? — perguntou o menor dos colegas. Leonardo sorriu maliciosamente, dando a entender que havia encontrado excelente motivo para a brincadeira assobiou fortemente e respondeu em voz gritante és é Zé macaco não contente com isso acercou-se do mendigo dementado e exclamou de modo estridente macaco macaco o infeliz tentou reagir, espantando as crianças vadias, mas Leonardo tomou de uma pedra e atirou-lhe a cabeça, sem piedade. A vítima gemeu de dor e afastou-se à pressa para estancar o sangue que escorria abundante da testa quebrada. Receando os policiais, Leonardo e os outros meninos recolheram-se cautelosamente à casa da escola. Capítulo XIII – Na escola Dentro em pouco, a campainha anunciava o início das aulas. O interior da sala dava prazer. A professora, muito cuidadosa, organizara ambiente de alegria, como sempre enchendo o recinto com jarrões de flores. As carteiras, limpas e bem dispostas, convidavam a posição respeitosa. Contudo, Leonardo mantinha-se distante de qualquer sentimento de gratidão, parecendo cego a semelhantes bens. Enquanto a professora falava sobre geografia, procurava ele fazer troça. Assobiava para os colegas, provocava rixas, espetando o companheiro da frente com a ponta do lápis e, de minuto a minuto, declinava em voz alta apelidos e nomes feios. Em vão, a professora rogava silêncio, tocando a campainha. O menino continuava sempre o mesmo, inconveniente e insubordinado. Na aula de canto, preparada com gosto pelas meninas bem comportadas, perturbou a ordem com arremedo de vozes de peru e macaco. Durante o recreio, fez-se de valentão e meteu-se a brigar com dois pequenos menores, aos quais prometeu espancamento para o dia seguinte. A professora, conquanto gastasse muitos conselhos e promessas de castigo, suportou-o calmamente. Todavia, ao terminar as lições, contemplou-o com enorme tristeza, reparando, porém, que Leonardo não se dava ao trabalho de pensar que a mestra lastimava a conduta do aluno ingrato e desobediente. CAPÍTULO XIV A MERENDA A saída do educandário, como pusesse à mostra duas grandes fatias de pão com manteiga e queijo fresco que lhe sobraram da merenda, aproximou-se o holandinho, o filho de uma lavadeira pobre, que lhe falou envergonhado. — Leonardo, hoje ainda não comi coisa alguma. Tive medo de ficar atrasado nas lições e não quis perder a aula, embora viesse com bastante fome. Torcia as mãos, sacanhado por pedir, e porque o colega o fitasse com frieza, prosseguiu explicando. Seu Januário não me pagou os serviços que fiz em casa dele na semana passada, e por isso, como mamãe tem andado doente... — Não nos foi possível comprar nem mesmo café. Leonardo não respondia, mas Olandinho, muito corado, de vergonha, passou ao pedido direto depois de uma pausa mais longa. — Em vista de nossas dificuldades, quem sabe você quererá ceder-me, por favor, a merenda que lhe sobrou do recreio? Nesse ponto da solicitação, os olhos de Rolandinho estavam cheios d'água. Em voz mais triste ainda, ele concluiu. — Gostaria de levar algum alimento para mamãe? Leonardo, todavia, quebrando o silêncio em que se fechara, exclamou. — Ora, você acha que eu sou padaria? Passe à frente, não dou merenda, colegas vadios. Olandinho chorou porque de fato sentia fome, mas Leonardo foi insensível. Acrescentou. Se quiser comer, vá trabalhar. Capítulo 15. A Oração da Noite Era tarde quando tornou a casa. Esperavam-no os pais carinhosos para leve jantar. Observando que o dia terminava sem que Jesus viesse em pessoa ensinar-lhe o caminho do céu, Leonardo mantinha-se aborrecido e birrendo. À noite, quando sua mamãe o chamou para a oração de graças, respondeu nervoso. — Para que rezar mais? — o dia passou sem -se que Jesus cumprisse a promessa. Esperei ansioso que me viesse revelar a estrada celestial. Ia choramingar, mas a palavra materna acudiu consoladora. Não se aborreça, meu filho. O mestre certamente espera que você melhore o coração. Ferido na vaidade, o menino não se conteve e disse desrespeitoso. — Ah, a senhora quer dizer que sou mal, que não cumpro meus deveres? Quer dizer que sou perverso? Cerrando os punhos, gritava irritadizo. — Não sou! Não sou! acalmando acrescentava a mãezinha desvelada. — Não estou acusando, meu filho. Sei que devemos confiar em seu caráter. Reconheço que você tem sido correto nas obrigações diárias mas não podemos esperar que Jesus venha até nós sem aperfeiçoarmos o coração. Contemplou a Leonardo bondosa e assentou: Não podemos fazer tão grande trabalho num só dia. Consolado pela paciência materna, ele orou de má vontade e deitou-se. Capítulo 16 Temores Decorridos alguns minutos, começou a sonhar novamente. Sentiu-se ágil e feliz, fora do corpo de carne, e reconheceu que o mesmo carro desconhecido, de asas macias como o veludo, transportava-o brandamente para muito longe. Olhando das nuvens, as cidades, as florestas e os mares lá embaixo, recordou a viagem anterior, com todas as minudências. Em breve, o indescritível aparelho deixava-o à beira do mesmo lago caprichoso e cristalino. Acercaram-se dele passarinhos em bando. Árvores frondosas ofereciam-lhe frutos e flores. De longas distâncias vinham cantigas de pescadores simples e venturosos. Via-se transformado. Não mais sentia nervosismo ou irritação. Profunda paz enchia-lhe toda a alma. Nesse instante, uma pergunta cruzou-lhe o cérebro. «Viria Jesus de novo?» Pensou. «Oh, sem querer! Estava triste ao pensar nisso!» Começou a recordar as leviandades do dia e experimentou enorme vergonha. Agora, somente agora, compreendia. Talvez o mestre houvesse procurado por ele, mas, observando-o tão descuidado, esperara aquela ocasião para falar-lhe. Acabrunhado, sentiu que o remorso tornara-se dolorosa ferida na consciência.